Esse é o Photoshop em um minuto e eu sou o Guilherme Freitas, você está no canal Brush Rush e sempre me perguntaram como colorir somente os contornos de um desenho. E temos duas situações aqui, na esquerda o contorno está separado do fundo branco e na direita está tudo mesclado junto. Nesse daqui é mais fácil, é só clicar nesse ícone que trava a transparência da camada, agora é só escolher uma nova cor e pintar com o brush. Também dá para fazer uma camada nova, clicar com o botão direito e criar um clipping mask funciona igual no segundo são várias as possibilidades o que eu mais gosto é de transformar em um smart object clicar duas vezes na miniatura para abrir um novo arquivo, ir em editar e definir um novo brush. Agora é só voltar no arquivo original e utilizar isso como um carimbo para fazer o seu personagem transparente. E, como da esquerda, funcionam as mesmas técnicas apresentadas anteriormente. Eu recomendo usar um Sharp para a imagem ficar mais nítida. E qual que é a sua dúvida no Photoshop? Escreve para mim nos comentários desse vídeo que eu responderei no próximo em um minuto.